Oh, Jesus. Não, não, não. E a palavra de Deus. Orando em todo o tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. Vigiando nisso. Com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim. É. Estamos orando por vocês. Aleluia. Pode ter certeza. Aquela oração do barbeiro. É. É, irmão, nós não vamos ganhar em debate, não. Mas o joelho no chão move o claro. coração. Estamos orando por vocês, nossos preciosos irmãos. Aleluia. Não é que nós estamos provocando, não é que nós estamos querendo ofender, não, pelo amor de Deus. Nós estamos vendo a luz e como desejamos que os nossos amados enxerguem. E há algo Deus além, Deus algo Deus além de um sistema Deus de homens, Deus que Deus é a Palavra, Deus. é somente a Palavra, é isso é verdade, que está em nosso Deus coração. A palavra, Vou ter certeza Deus. que há homens que estarão orando, estão orando e jejuando por vossas Deus. almas. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Oração e jejum e oh, súplica Deus. por vossas almas. Aleluia! Aleluia. mais, Eu não creio. tem mais diz o Senhor, então, é. sempre que o Senhor é. apresenta-se ou um anjo apresenta-se com uma mensagem celestial, a primeira palavra é, não tem Eu mais creio. não tenha medo é. homens estão dizendo, ó oh, cuidado fique com medo, tenha medo, a, a, o Senhor nunca disse fique é, com medo, verdade. o Senhor disse não temas, é. quando, quando Gabriel chega diante de Maria Maria provavelmente porque encarar um anjo não deve ser brincadeira ela deve ter ficado não, com medo. É, teno, mas, é, eu sou enviado para presença de a presença de de Deus. Glória Aleluia! Deus. Glória a Deus. A presença de Deus é gloriosa. Eu sou enviado a presença de Deus para te trazer uma boa notícia. Eu, Jesus, Obrigado, Jesus. A mensagem para você. Obrigado, Jesus. Não tenha medo. Obrigado, Jesus. É a palavra de Deus. Obrigado. Não tenha medo dessa palavra. Que a igreja, desde a igreja primitiva, por todos os tempos morreram por sustentar essa palavra sempre foi assim sempre estuda a história da igreja sempre que alguém dizia é só Cristo é só a palavra ele ia para a fogueira ele era jogado na arena ele virava tocha para iluminar as ruas de Roma é porque ficava com Cristo e com sua palavra não vai ser diferente hoje não porque mexe no sistema Mexe no orgulho de homens, é. mexe em todo um, um é. sistema que está confortável, é. que está bom. É. E quando mexe nisso, hum, os homens não gostam. Veja, estuda um pouquinho da história da igreja, estuda um pouquinho da era negra. Todos os que em algum um momento da história, eu vou lutar pela Bíblia. Hum, é. Alguns disseram, não, simplesmente pelo fato de ele querer traduzir a Bíblia para um outro idioma, que não fosse o latim. É, é. Você sabe. Quantos morreram traduzindo a Bíblia? É verdade. Ah, ah, ah, o relato de um, agora não me fugiu o nome, que ele estava nos seus últimos dias, e, e trabalhando, trabalhando para concluir a história conta que quando ele conseguiu fazer é. as últimas palavras da tradução, ele simplesmente virou para o lado e expirou. É. Ele deu o que tinha na é. sua vida Jesus. para fazer com que o povo entendesse oh. a sua língua. É o, oh, o maior Deus. Deus. O presente que o povo pode ter Aleluia, que é a palavra, é. Que é a luz que vai clarear o caminho. É. É é essa luz, <risos> ah, é, né? esse presente de Deus para você na sua <risos> língua, <risos> Nossa, é um idioma, é que você entenda o que está falando, quantos países ainda não tem isso no seu idioma, quantas tribos a nós é dado no nosso idioma de uma maneira incompreensível, várias traduções diferentes, Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia de estudo. Oh, oh Deus, Deus, que presente que Deus é tem nos dado. Valeu, não, não fique contra isso, oh, não, pastor. Pai, não é fique contra isso, não, irmão. Ei, Deus não luta contra Deus, Não, não anda oh. contra a luz, não. Pega essa luz aqui e deixa ela ir na frente. Lâmpada para os meus pés. Ei, é a é verdade, Glória a Deus! Glória a Deus! Amém.